Olá pessoal, para os nossos novos espectadores, aí, sejam bem-vindos ao nosso canal. Para quem já nos acompanha, obrigado por estar sempre aí com a gente. Quem fala aqui, para quem não me conhece, é o Dr. Márcio Tanuri, sou o chefe do Departamento Médico Flamengo, sou médico do FC aqui no Brasil. Para quem já me conhece e acompanha, um salve aí para vocês. E vamos estar tá tentando levar aqui informação sempre de uma maneira prática, de uma maneira fácil, sobre vários temas ali de medicina esportiva, de saúde como um todo, de medicina integrativa, de é, nutrição esportiva. E hoje eu vou falar de um tema que já foi um problema para mim e é um questionamento muito grande aqui das pessoas aqui no consultório. Então, assim, atendo os mais diferentes tipos de pessoas, enfim. E hoje em dia, as pessoas têm viajado muito, cada vez mais a trabalho as rotinas muitas vezes tem rotina então a rotina é não ter rotina e as pessoas me perguntam como fazer e vai ser o tema hoje aqui dessa aula aqui no youtube que é como manter a rotina de atividade física nas suas viagens será que é tão difícil assim será que é fácil eu acho assim que você pode Primeiro eu vou dizer o que, que eu faço. Você pode usar isso, sempre que você tem um desafio, a gente pode usar de uma maneira para impedir o nosso crescimento, para nos paralisar, é, para usar isso como uma desculpa, nos vitimizar em função de outro resultado. Ou a gente pode usar isso como um estímulo a gente pode utilizar isso para não deixar mais forte. a gente pode utilizar isso para mostrar que não tem nada que vai impedir que a gente chegue nos nossos objetivos. Então, onde eu quero chegar com isso? Por exemplo, eu conheço, na né, minha realidade, depois eu vou falar o que eu faço, mas eu conheço muitas pessoas, por exemplo, que usam as viagens, gostam de praticar corrida, atividade física ou como atividade física, porque me dizem que qualquer lugar que estejam vão conseguir fazer e às vezes é uma ótima maneira de conhecer a cidade. Então, tem vários pacientes que têm essa rotina, eu acho uma. Uma ótima ideia. Porque primeiro que ele fala, não precisa levar nada. Não quero saber se onde eu vou. O hotel tem academia, se não tem academia, se tem academia perto, se tem academia longe. Você vai, eu vou correr onde eu tiver. Correr você consegue, correr onde você esteja. E muitos deles hoje usam isso como estímulo. Como eu falei, é então, uma ótima maneira de você conhecer a cidade, de você estar praticando atividade física ao ar livre. Eu curto muito. Tem vários grupos de corrida hoje em dia, então as pessoas usam isso para se relacionar. Então veja como, às vezes, o que parecia ser uma dificuldade para uns, vira até um incentivo para outros. Né? Mas, para você que tem essa rotina e usa essa desculpa, eu vou dizer o que, que eu faço normalmente, eu acho que o mais importante primeiro é a pessoa ter a tomada da decisão. Né? Tomada da decisão de que forma? De que quer ter isso? É, não vai usar isso como desculpa, como impedimento. Isso é o que gera mudança. E eu sei que às vezes é difícil, porque você sai da sua rotina aí a pessoa treinou aqui dois dias, aí parou, aí já saiu da dieta, usa como desculpa, aí volta, não faz, enfim. Então não vamos usar isso como desculpa. Primeiro, hoje em dia eu tenho visto cada vez mais, que eu acho assim bem legal, o que antes não era uma realidade, cada vez mais hotéis ali têm se preocupado com isso, com ter uma academia, ter um lugar para você praticar atividade física, para você fazer isso, que eu acho assim extremamente importante, além assim de ser uma coisa que a gente vê que isso é uma tendência, tendência de ter essa preocupação. Mas eu quando viajo, por exemplo, eu levo minha academia numa bolsa desse tamanho. Como todos vocês sabem aqui, eu já falei algumas vezes, assim, eu sou um adepto de exercício funcional, e assim, eu sempre falo, para quem não tem nada, metade é o dobro. Você que está viajando não vai fazer nada, enfim, alguma coisa que você fizer vai te ajudar. Então eu levo os meus elásticos, por exemplo, eu tenho um pregador na porta, que eu consigo colocar na porta e eu consigo fazer trabalho de força, com elásticos. Você pode fazer, aplicar calistenia, você pode fazer exercícios com o próprio peso corporal dentro do quarto do teu hotel. Então assim, eu já levo isso que eu não sei, se vai ter academia se não vai, eu levo ali o meu saquinho com as minhas coisas e faço. Hoje em dia, por exemplo, você tem vários aplicativos que você consegue ter várias atividades físicas e você vai ali seguindo consegue conectar ali no seu smartphone, você consegue colocar na TV, e você vê como flexão de braço abdominal quando exercícios de alongamento, de mobilidade, enfim, vários tipos de exercícios você consegue fazer. Eu sempre levo meus elásticos e faço tudo isso. Então eu consigo fazer minha atividade física. Ah, vai ser a mesma coisa, o mesmo estímulo. É, a mesma qualidade quando eu estou, por exemplo, na minha casa, na academia da minha casa. Eu vou fazer um vídeo lá para vocês verem o que, que eu fiz lá, como é fácil a gente fazer isso em casa. Vai ser a mesma coisa? Não. Mas, por exemplo, vai ser a mesma coisa que não fazer? Não. Então, isso não serve para a gente como uma desculpa. Com certeza, eu acho que isso, primeiro, é a mudança, é a metanoia, é a mudança de atitude que vai fazer com que você consiga manter sua rotina de atividade física mesmo nas viagens. Então, como eu falei, existem hein? atividades outdoor, às vezes você tem ali academia, como você pode levar a sua academia na tua mala, como eu faço, e você fazer tudo dentro de um quarto de hotel. Basta você saber os exercícios, saber as suas prioridades, se programar para isso. Da mesma maneira como você aqui, você tem um horário de ir para a academia, ou você tem um horário com o personal. Então, se você está numa viagem, quer seja de trabalho, de lazer, coloque um horário para isso. Eu normalmente eu... minha sugestão é que você faça de manhã, para você tirar isso do seu dia. Às vezes você não consegue. É outra ah, dúvida muito frequente que as pessoas perguntam: qual é o melhor horário para fazer atividade física? Depende do horário que você se sente bem, o horário que você pode, cientificamente falando, tecnicamente falando, assim, o melhor horário seria de 7 às 10 da manhã, porque é um horário onde você tem um pico de testosterona, então teoricamente, aquela relação que a gente já conversou aqui sobre testosterona e cortisol, dá maior, tua testosterona é mais alta, te dá mais força, melhora melhor o teu humor, mas tem pessoas que, por exemplo, mesmo tendo isso, não se sente bem nesse horário. Tem pessoas, por exemplo, que se sentem bem nesse horário, mas não podem. Então qual é o melhor horário? O horário que você pode, desde que você faça. Então, numa viagem, o que é melhor para você fazer? O que você pode Pode fazer desde que você faça, eu estou mostrando aqui para vocês que é possível fazer com certeza. Eu sempre falo, faço a brincadeira. É uma verdade que para quem não tem nada, metade o dobro. Então, nem que você faça dentro do quarto, do teu hotel, é melhor do que você não fazer nada, porque isso vai gerando outras atitudes também. Então, aí você, porque deixou de sair fazer a sua rotina de atividade física, está viajando, acaba que isso te puxa para quê? Você sair da sua rotina alimentar. Normalmente, eu falo que no consultório teria que ser inversa, né? Quando você não está praticando atividade física. Deveria ser o um momento que você tem um cuidado maior com a sua alimentação. Mas normalmente o que, que acontece? Como você não está fazendo atividade física, você normalmente fala que Ah, já que eu não estou fazendo atividade física mesmo, vou chutar tá o balde aqui na refeição também, para que, que eu vou O que é pior. Então, se você não está fazendo, se você perdeu um pilar, saúde, atividade física, alimentação, pô, o outro tem que estar tá mais forte. Mas normalmente uma coisa leva a outra. Então, não deixem que a rotina de viagem, eu viajo toda semana atrapalha a sua rotina de atividade física. Quer seja, por exemplo, leva um foam roller, um stick, faça exercícios de mobilidade articular, de liberação miofascial, use esse momento para isso, exercícios de alongamento, exercícios, por exemplo, ali, é, de flexão de braço, é, de abdominais, tudo isso você pode fazer, leve seus elásticos, faça exercícios de força, pode até, enfim, como eu falei, vai correr na rua, leva uma corda, vai pular corda, se você quer fazer um cardio metabólico, opções não faltam, o que não pode deixar é de fazer, então aqui seguem algumas dicas para vocês que viajam muito, eu também viajo muito toda semana e assim eu levo minha mochilinha, então assim tem um saquinho na casa ali com meus elásticos, enfim, os adaptadores eu prendo ali na porta, eu faço exercícios ali com TRX por exemplo, que é ótimo para quem assim nunca fez, vai fazer. você vai ver como você consegue fazer força usando o teu próprio peso corporal, então assim, são exercícios excelentes, você consegue fazer e o que você não pode deixar de fazer não deixe as viagens quebrar a sua rotina nem de atividade física nem da questão alimentar e a gente sabe que está diretamente ligado então fica a dica aí não se vitimize não use isso como desculpa faça com pessoas que eu conheço que usam isso como estímulo para estar tá conhecendo a cidade para estar tá conhecendo pessoas façam isso para você usar como um momento ali de relaxamento no teu quarto fazer exercícios que talvez você não faça no seu dia a dia, de mobilidade, de estabilização articular, de liberação miofascial, de abdominal, de tudo isso, aproveitem e vejam que é possível, e muito mais do que possível, que é necessário para que a gente tente não quebrar essa rotina, porque a retomada é sempre difícil. Então fica a dica aí para vocês, podem comentar ali, dar as sugestões que vocês quiserem, curtam aí os nossos vídeos, se inscrevam no nosso canal, e toda semana vamos estar aqui com vocês. Obrigado aí, forte abraço!